Fala galera, Leandro Fonseca aqui, estou gravando esse vídeo para te ajudar a comprar, a adquirir o ingresso para o evento do RTO, é, No site MyOpline muitas pessoas estão tendo dificuldade e eu resolvi fazer esse vídeo rápido, porque tem uma promoção, tem um desconto de R$350,00, você ainda pode parcelar o teu ingresso. Então eu resolvi fazer esse vídeo para te mostrar aqui o site e te ajudar a fazer essa compra. Bom, antes de te mostrar aqui na tela do meu computador como é que você vai fazer essa compra, eu quero te falar algo muito rápido, para você que é empreendedor, esse vídeo é direcionado para você empreendedor. Eu não sei se você, é, para você que está empreendendo conosco, eu não sei se você é um advogado, médico, eu não sei se você é um atleta, eu não sei se você é pai, mãe de família, cuida da casa, cuidador, bordadeira, passadeira, é, proprietário é, de algum empreendimento, eu realmente eu não sei. Eu só sei te dizer que eu tenho certeza que qualquer uma das atividades que você está desenvolvendo hoje, é você precisou desenvolver habilidades. Concorda comigo? Uh, o que, que eu quero te passar, a mensagem que eu quero te passar? No nosso negócio não é diferente, você precisa desenvolver habilidades. Concorda? Faz sentido? Sim ou sim? Bom, uh, se você concorda que você precisa desenvolver habilidades, eu quero uh, te falar algo. Por exemplo, se você é um advogado, se você é um médico, se você é um advogado ou, ou um economista, um mercadólogo, como é que você precisa estudar por durante cinco anos é, e depois se profissionalizar, no caso do advogado, cinco anos depois passar no OAB, fazer cursos e, e frequentar palestras, investir muito para depois começar a ter clientes, para depois começar é, a ter retorno. No nosso negócio é diferente, de uma certa forma. Você começa a ter retorno imediatamente na medida que você começa a desenvolver o nosso negócio. Porém, quanto mais habilidade, é, quanto mais você fortalece as suas habilidades, mais desenvolve, mais você recebe. No dia 19 e 20 vai estar aqui o Eric Orre. Oh, como você sabe, se você está vendo esse vídeo, você tem a, a oportunidade de comprar ingresso agora, rápido, é, no MyOpline com desconto de 350 reais parcelado. Por que, que eu estou fazendo esse vídeo? Por que você está fazendo, Leandro? Por que você está promovendo? Não, eu não estou ganhando nada para isso. Eu não conheço o Eric Orre. Oh, eu estou pagando. Aliás, eu paguei antecipado o meu ingresso. Eu não, tive essa, eu não participei dessa promoção de poder parcelar. Eu já paguei a vista, já estou com... Passagem comprada, já estou com um hotel reservado, isso há alguns meses atrás, tá? Por que, que eu estou fazendo esse vídeo? Porque o nosso negócio é de impactar vidas, o nosso negócio é de ajudar pessoas. E se você está pensando, e se você viu os cheques dos diamantes, se você viu a vida que os diamantes levam, você está pensando em viver aquela vida. Pergunta para qualquer diamante quantas vezes ele leu o livro é, GoPro, do Eric Uri. Quantas vezes ele leu o livro GoPro, do Eric Uri. Quantas vezes, quantas apresentações ele foi do Eric Holry? Quantos nossos diamantes tiveram que viajar até Las Vegas para aprender com o Eric Ori. E você tem a oportunidade de, aqui no Brasil ir lá e conhecer e ainda parcelar o ingresso, pagar baratinho, baratinho uma passagem aérea, comprando com antecedência, reservando o um teu hotel pagando com antecedência. O meu já está tudo pago, comprei lá atrás e você deve fazer o mesmo. Porque a gente está falando de uma empresa multinacional, de um projeto multibilionário, de primeiro mundo, e nós temos que pensar conforme pensa as pessoas e os projetos de primeiro mundo então estou é, tô fazendo esse vídeo para você entender a importância disso e para você entender que eu não estou promovendo porque eu estou ganhando algo não é, eu vou ficar muito feliz se você esteja lá se profissionalize se você tenha uma, uma, uma vida abundante eu vou ficar muito feliz de estiver nas viagens junto comigo eu vou ficar muito feliz e eu não sei comprando um carro novo uma casa nova tendo liberdade eu vou ficar muito feliz mas para você precisa botar tá dentro do teu coração que você precisa Ser um profissional é uma decisão, tá bom, gente. O sucesso é uma tomada de decisão. Uh, tô fazendo esse vídeo para te mostrar rapidamente. Então, aqui tá a, a tela do você vai entrar lá no myopline.com.br. Aqui tá a tela. Você vai escolher os ingressos. Antes de qualquer coisa, deixa eu só te, é, ó, fica comigo aí no computador, só para você ver. Isso aqui ó chega ao Brasil o livro GoPro bestseller internacional do Eric Ho que alcançou o topo na lista dos mais vendidos em sete categorias na Amazon.com. Com 25 anos de experiência no mercado de vendas diretas, Eric tornou-se uma celebridade através do site martin, é, Network martin Pro, onde promove seus vídeos e treinamentos desde 2009. O livro ensina como encontrar prospectos, convidá-los para conhecer seu produto ou oportunidade, apresentá-los de maneira eficaz, acompanhá-los e ajudá-los a tornarem-se clientes ou distribuidores iniciarem um negócio de forma correta aumentar sua equipe com a promoção de eventos e muito mais sem dúvida a GoPro é um material indispensável para quem deseja ser bem sucedido no ramo gente simples simples simples se você quer ir para um próximo nível se você quer ir para um patamar mais alto é, você precisa estar lá tá bom você escolhe o teu ingresso tá Uh, são dois dias de evento, tá? Você pode uh, ver aqui uh, como você quer se ficar acomodado, se você quer ficar mais à frente, ao lado, enfim. Né? E aqui vai dizer as, uh, cada um. Eu, por exemplo, uh, vou fazer a, aqui o, do, o mais em conta, tá? Vou colocar aqui. Aí você clica aqui. Você vai ser direcionado para o site, tá bom? E você vai em uh, comprar, tá? Você vai ser direcionado para a parte de compras. Aqui já apareceu comprar. Tá bom? Apareceu a quantidade de ingresso aqui, 3, mas não é 3, tá? É porque eu fiz o, o, o... atualizar carrinho, porque eu fiz outra simulação, tá? Eu tinha comprado antes, tá? Então lá, é, 1299, você vai escrever aqui Caio Carneiro, tá? E você vai finalizar compra, tá vendo aqui? Caio Carneiro, finalizar compra. Tá vendo aqui? o ingresso 1.299 é, vai ficar por 949 e você vai poder parcelar, tá bom? Você vai ter que colocar os seus dados aqui, tudo direitinho, estado, etc e tal, vai ter que concordar, vai finalizar compra, vai, é, vai ser direcionado para a página que, vai, que você vai fazer o, o parcelamento do teu, do teu convite. Pessoal, sugiro fortemente que você esteja lá, eu quero muito te ver lá, vou ficar muito feliz, que a gente vai ser incrível, são dois dias extraordinários, vai marcar. Lembre-se sempre que o teu negócio é feito de histórias. Todas as vezes que você vai assistir um diamante, você vê o diamante, ele vai mostrar os lugares onde ele esteve, as coisas que ele fez, os nãos que ele tomou para receber os sims. Qual é a história que você está montando? Qual é a história que você está montando para impactar centenas de milhares de vidas? A história da pessoa resiliente, que fez um esforço, que teve onde tinha que estar, que ganhou as promoções, que vai estar em Bahamas, que levantou os cheques, que tomou os nãos até achar os sims, que está construindo um negócio de sucesso, que está construindo um negócio de forma profissional, cada vez mais profissionalizando. Lembre-se sempre, o sucesso é uma tomada de decisão. Espero fortemente que você tenha feito a sua decisão e nos encontraremos é, no dia 19 e 20 de agosto, nesse evento extraordinário. Beijo no coração, desejo uma vida extraordinária, sucesso, aloha, bom demais!